Você já leu Humberto Eco? Esse aqui é o número zero, é um dos últimos, acho que é o último livro dele, ele infelizmente faleceu, mas de repente algum livro ainda para ser publicado dele, a tradução é de Ivone Benedetti, não sei se está dando foco, Editora Record. Você tem aqui nesse livro o Colonna e a Maia, que são meio que os protagonistas da história, o que acontece nessa história? Ah, pode ver sem medo que não tem spoiler, ok, eu não gosto de fazer spoiler. E também é um livro um pouco difícil de fazer spoiler. Se você conhece o Humberto Eco, você sabe disso. Você tem, para fazer uma sinopsezinha rápida, o Colona e a Maia, que são meio que protagonistas dessa história. O Colona você conhece logo no começo, ele é convidado pelo Cimei, se assim me fala a memória, para fazer esse jornal. São 12 edições zero. Edição 0.1, 0.2... É uma versão, uma versão beta do jornal. Tem um cara que quer usar esse jornal, isso é bem comecinho, tá? Não é spoiler. É, o cara que está bancando esse negócio, ele quer duas coisas, ver se o jornal é viável, mas o que ele quer mesmo é mostrar que ele pode ter um jornal para pressionar os seus é, adversários e parceiros políticos, econômicos, etc. E por isso que esse livro é tão maneiro, porque ele Cara, está perfeito para a época que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas na Itália, nos Estados Unidos, na até Suécia teve problemas com essas coisas. Suécia? Não, Islândia. Até a Islândia teve problemas. Bom, todos os países estão tendo problemas com essa é, disputa, de com esse equilíbrio de poder entre mídia, corporações, bancos, população, eleitores, políticos, etc. E o Humberto Eco, ele era jornalista, né? além de filósofo, ele tem a formação no jornalismo e o livro é uma verdadeira lição sobre o, como não deveria funcionar um jornal, mas quando você passa pelas bancas, você começa a desconfiar que os jornais funcionam exatamente como esse jornal do número zero, cujo número eu não lembro, inclusive. Mais para frente você vai conhecer a Maia, que meio que faz uma, uma, uma, uma dupla, né? completa a dupla do protagoni do, dos protagonistas da história. Só que isso é Humberto Eco. Humberto Eco não é muito fã de fazer história sobre gente. Ele faz história sobre os bastidores, sobre o pano de fundo, né? o que em muitos livros é um pano de fundo para contar um romance. Né? Aqui é o contrário. Você tem um romance para justificar o pano de, o, o romance, o pano de fundo para justificar a história do jornal. E isso foi um probleminha que eu encontrei ao ler o livro, porque eu pensei que fosse sobre o número zero. E aí eu tava achando meio chato, porque ah, a gente é Brasil, que a gente tá cansado de saber que imprensa é assim, a gente convive com essas coisas da imprensa diariamente, tá todo mundo divulgando, é, denunciando essas coisas o tempo todo, né? todo mundo fala que a imprensa é golpista, é, quem, não, quem, diz, quem não diz que é golpista, aliás os dois lados dizem que é golpista, mas isso é assunto pra outra, outros vídeos. Então o que acontece? Eu tava me lendo um livro meio assim, tá? Vamos ver quando chega, burro, né? Quando chega na, realmente na história do Colonna e da Maia, como é que esse negócio se desenvolve. E se desenvolve, mas não é o foco da, do livro. O foco do livro é uma coisa que acontece pela metade do livro, praticamente. E, e eu gostei disso, porque você... É, a vida é meio assim, você não sabe, quando você está indo num determinado caminho, você não sabe o que vai acontecer contigo. De repente, um monte de coisa nova acontece, você eu oh, achei que eu ia para ali, vou para lá, entendeu? Vai ser muito melhor ou muito pior ir para lá, você fica sempre pensando, será que eu gente devia ter vindo para cá? Enfim, é, acaba que o, o, o livro também aborda uma questão que também é muito interessante para esse momento que a gente vive, né? Que a gente fala, ah, o governo do PT aparelhou o Estado nesses 14 anos. Ah, não, quem aparelhou o Estado foi o governo anterior, que ficou 50, 60 anos no, no poder né, bom. aí cada um, o historiador, os historiadores que me corrijam, né. mas tem aí, né, dois grupos supostamente, de repente não são nem dois grupos, de repente é tudo é mesmo patotinha. mas enfim, nesse livro tem muito é, essa coisa do poder que se estabelece, que se infiltra na política, na mídia, na economia, é bem interessante. gostei bastante de ter lido o livro. tem, é óbvio, o estilo literário do Humberto Eco que te, já tem o seu floreado Já tem o seu próprio sabor Aquela coisa que eu costumo dizer Que literatura É, é quando você pega um texto E pode ser tudo ruim Os personagens são ruins A história é chata é, Não te acrescenta nada Mas você lê aquele parágrafo A forma como as palavras se sucedem Formando frases e construindo um parágrafo Às vezes até construindo o um livro inteiro Já te dá um certo prazer Vamos dizer assim Literário. Entendeu? E o Humberto Eco tem isso. Você, ele escreve de um jeito que você para às vezes para ver a forma como ele resolveu escrever aquilo, a forma como ele construiu a, a, a imagem ou é, escolheu as palavras. Né? Médico, inclusive, também para a tradução né? da Ivone Benedetti. Além disso, o Humberto Eco tem outra característica. O Humberto Eco gosta de fazer você estudar. Né? Eu vou confessar que eu não fui. É, enciclopédia, para pra internet, nem nada não, mas, cara, dá pra você, em, a cada, sei lá, 5, 10 páginas, dá pra você parar e falar assim, peraí, e esse fato, esse momento histórico, ele aconteceu mesmo? Ele foi assim mesmo? O que mais aconteceu ao redor dele? Porque aqui ele é uma enxurrada de informações, de história, principalmente de Segunda Guerra Mundial, é, principalmente de Itália, claro, porque é onde acontece o, o livro, mas com alguns desdobramentos fora também, o Brasil é citado aqui, lá pro finalzinho, engraçado, da forma que a gente normalmente é citado, mas não é aquela erudição comum do Humberto Eco, que o nome da rosa tem trechos inteiros escritos em latim, não, é uma erudição que você pode passar por ela, se você quiser, se você estiver sem condição de parar e pesquisar na hora, você também pode guardar o livro para depois você dar umas e eu sublinhei coisas, né, pra... Ah, no futuro eu vou dar uma olhadinha nisso, né? Como é que foi exatamente essa história? Enfim, é uma leitura que. a leitura em si já é interessante. Os personagens são bem interessantes, eles são, como era de se esperar, são personagens que você consegue sentir, não são aqueles personagens planos. Tem alguns personagens engraçados, tem alguns personagens revoltantes. Vai te revoltar um pouco a forma como funciona a a imprensa, você vai ficar achando que é exatamente assim, não é exatamente assim, né? mas A impressão que dá é que é exatamente assim mesmo, fazer o quê? Mas não deve ser exatamente assim, porque senão é podre demais, né? Eu acho que ele sintetizou que havia demais mais podre na, no jornalismo. É isso, eu acho que isso dá pra você ter uma boa ideia de como é que é o livro, se vale a pena você ler ou não. Não é um livro cheio de palavras complicadas. Cara, se você nunca leu Humberto Eco, eu acho que é um bom livro para começar.